Olá, tudo bem? Sou o Pedro, diretor de marketing da Sambatec, uma empresa que está nesse mercado de vídeos há mais de uma década. E para você que está começando aí com marketing digital e quer utilizar vídeos na sua estratégia, tem tenho três dicas rápidas. A primeira é cada vez mais utilizar o vídeo no formato square, no formato vertical. As redes sociais estão priorizado cada vez mais. Segundo o Facebook, esse tipo de conteúdo tem seis vezes mais engajamento do que os conteúdos no formato horizontal. Para você também que está começando, cada vez mais utilizar vídeos no processo de vendas, principalmente na etapa de fechamento da sua super certo. Você fazer um recap daquela negociação comercial através de vídeos é incrível, porque você aproxima, cria um engajamento ainda mais próximo com o seu potencial comprador e ele pode viralizar isso para as pessoas que ele está que participando da negociação. E por último, usar transmissões ao vivo. Transmissão ainda é quente, ainda faz a diferença, porque traz um grau muito forte de exclusividade. Então, case as, os seus vídeos sob demanda com os vídeos ao vivo e você vai ver que isso vai ajudar demais na sua estratégia de marketing como um todo. Um abraço, tchau, tchau.